A gente está deitado no chão, tá aqui, mas é um pouquinho mais pra frente um pouquinho mais para baixo, porque a segunda posição do balé é assim. E por que voltar braço pro lugar para base e perna pro lugar para base com os calcanhares no chão? Pra gente ter um caminho por onde desenha o um movimento. Para quem é do balé, né? Aqui, não é? Tem um caminho por onde passa a coisa. E aí, a gente passando por esse caminho, a gente enxerga o que está fazendo, por mais rápido que seja. Quando eu começo a entrar o braço, a pedra, a minha sabe e olha o meu corpo não está aqui. como a A queda de joelho, o braço e o poste. E agora a volta. Por quê? porque tu fez isso aqui ó abriu volta lá e aqui essa volta que é desde a queda de joelho ó não faz não só queda de joelho agora volta sem fazer força nas pernas aí fez força no pescoço né agora vai de novo faz exatamente o mesmo e com os ombros empurrando os ombros pro chão aí aí tu volta para baixo vamos lá isso para é tudo.